Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos. Estamos aqui mais uma vez. E eu hoje queria mostrar para vocês, gente, uma cabaça. Não só a cabaça, eu queria mostrar como que eu fiz para mim plantar aqui no meu quintal aqui. O espaço é pequeno. Qual que foi o plano que eu planejei para mim colher, porque cabaça ela cresce muito. É como se fosse um pé de chuchu. Ela cresce, eu fiz aqui um trabalho e eu consegui aqui colher essa cabaça e tem mais quatro em cima do telhado. Isso mesmo, eu peguei, plantei o pé de cabaça e fui levando ele para cima do telhado e lá ele produziu umas quatro, cinco cabaças. Olha só, aqui nesse pneu eu plantei aqui, então eu, eu peguei subi ele aqui e eu fui passando aqui, ó ele subiu aqui, ó. E foi para ali, ó. E eu coloquei lá para o telhado. Olha só, minha gente. O sol está saindo, vai ficar um pouco meio embaçada a tela, mas é isso aí, ó. Olha só, tem duas ali, ó. Elas crescem bastante. Não sei se elas vão ficar assim legal. Pode ser que às vezes debroca, broca. Ali tem uma minha manchada. Ó. Olha só, meus amigos aí, ó. Em cima do telhado, gente. Como a gente não tem espaço lá na minha horta ali ó a gente tem um pé de amora a gente trouxe esse pé de cabaça aqui para cima do telhado e o próximo vídeo eu vou trazer gente um pé de melancia como não tem espaço eu vou plantar um pé de melancia e vou trazer aqui para cima aguarde que vocês vão ver se inscreve no canal que não é inscrito isso aqui que eu falei ela é o usado no, no, era muito usado no Nordeste para armazenar água para levar para a roça. Aqui nós temos duas, aqui, né? Para cá nós temos mais duas. Então foi quatro, com aquelas cinco produzimos cinco cabaças aqui, ó. Legal mesmo, muito bonita mesmo. Olha só, gente, que beleza, que maravilha, hein? Isso aqui é muito show. Isso aqui é minha esposa que planta aqui, gente. Olha só, gente, que bacana. Aí, ó. Olha que bonitinho, ó. Olha aí, ó. Show de bola, né? pertinho, pô, Agora ele me viu, ó. Olha que show, pô. Que pena que o celular não tem um zoom maior. Olha só que maravilha. O nascer do sol, gente. Gente, eu, eu amo ver o nascer do sol. O nascer e o pôr do sol, gente, é muito bonito. Olha só. E aqui nós temos o pé de mamoeiro, olha. Tá. O mamão está produzindo. Que pena, gente. Tá chegando junho agora. Chegou junho, vai vir o frio. E no frio... O pé na mão, praticamente, ele morre, porque ele não produz mais. Só dá essa carga. Então, gente, assim. Se gostaram do vídeo, se inscreve quem não é inscrito. Compartilhe com seus colegas para o canal crescer. O canal chegou a 13 mil. Obrigado a todos vocês que se inscreveram. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. O seu like. Gente, comente o seu comentário. Ajuda muito o canal. É muito importante o seu comentário. Tchau, tchau. Fui.